na Espanha sobre lavagem de dinheiro e eu queria perguntar, quero perguntar ao doutor Romulo o seguinte, doutor Romulo, o que significa lavagem de dinheiro para compreensão maior do grande público? Inicialmente meus cumprimentos a você, Wellington, e prazer estar novamente com você. nesse. Prazer é todo meu. Bem, lavagem de dinheiro na verdade é uma necessidade das atividades criminosas, porque se não realiza esse fenômeno, esse processo de lavagem, de legitimação, de branqueamento, eles não conseguirão tirar proveito né, dessas, desses bens adquiridos ilicitamente. E além de serem descobertos né, esses valores, também as atividades ilícitas que produziram esses valores bem significativos serão... É, no caso, recuperados pela administração de justiça, né, pelos poderes públicos. Então, os agentes delitivos buscam esse processo para distanciar o bem da origem criminal e para dar também essa aparência de licitude. Nós chamamos até aparência de licitude é, porque não existe um processo de transformação em que você retira um bem ilícito e o transforma em bem ilícito. Um bem será sempre ilícito se ele teve essa origem, é, no caso é da ilicitude. Eu vou quebrar a regra deixar de chamá-lo de senhor, que deveria ser assim, até pela idade vou chamá-lo de você. Você tem doutorado na Espanha sobre esse tema, é, por que teve essa ideia, Onde, em que universidade foi feita, qual foi o caminho que você deu a esse trabalho? Bem, Wellington, isso se deu, justamente o meu doutorado e, meu, e o meu mestrado foram realizados na Universidade de Valência, que é uma das universidades mais conceituadas da Europa. E a minha investigação específica foi em direito penal econômico, mais precisamente em lavagem de dinheiro, nos aspectos é, da criminalidade e também dessa, desse fenômeno que se chama lavagem de dinheiro. E, e foi na Espanha justamente porque é um dos países que tem uma legislação mais avançada, não só pelo próprio tipo penal, pela criminalização, como também pelos aspectos preventivos. Então eu estava no local certo para realizar esse estudo é, sobre lavagem. O fato de você ser brasileiro, morar no Brasil onde temos maravilhosas lavanderias, facilitou a sua compreensão do que é lavagem de dinheiro ou não, não tem nada a ver? Interessante que quando eu comecei a me debruçar sobre esse tema, pesquisar, não se tinha tanta notoriedade, não se tinha uma, uma abrangência sobre até o que seria a lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Lógico que já tínhamos o tipo penal, lógico que já tínhamos algumas medidas buscando os aspectos preventivos, mas não estava tão em moda como atualmente, justamente por conta dessa, dessas numerosas operações realizadas e que tem sempre em concurso... Uh, o delito de lavagem. É possível saber quais são os países onde mais se pratica lavagem de dinheiro e onde o Brasil se situaria aí entre esses países onde mais lava dinheiro? Bem, o Brasil já foi há alguns anos um país é, bem propício para a prática da lavagem, até porque a nossa legislação ela começou de forma tardia e equivocada, mas hoje teve uma legislação que se adequa às mais, mais atuais, né, temos mecanismos também preventivos de lavagem e, os, e as instituições, pelo menos, têm funcionado. Uh, mas eu posso dizer que o Brasil ainda serve e até pela dimensão continental, pela fronteira, por exemplo, com países que produzem uma grande quantidade de drogas, ou seja, o tráfico de drogas, aí também faz com que o Brasil seja um território que facilite muito a prática da lavagem. Para uma maior compreensão do telespectador, você poderia dar aí um exemplo de lavagem de dinheiro, para ele ver como é que essa máquina funciona, como é que o cara lava o dinheiro? Primeiro, eu já disse que você vai lavar dinheiro que teve origem criminosa. criminosa. Então, você tem que dar um aspecto de licitude. Então eu Vai vou legalizar fazer, o dinheiro, né? Vou legalizar. Na máquina, Com a lavagem, você não vai objetivar o lucro. Pelo contrário, você tem até um certo prejuízo, vamos dizer, um investimento que se faz. Uh, vou pegar um exemplo bem, bem simplório. Vamos supor que eu tenho uma atividade criminosa, ou seja, corrupção, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, e gerei um certo benefício econômico e preciso tirar proveito e até também distanciar, como eu já disse, dessa minha origem criminosa. E precisa legalizar aquilo ali. Precisa dar aparência de Aparência. legal, Ilegal não, Isso, vai nunca, né? legal não vai ser não vai ser Então, o que eu vou fazer? Uh, por exemplo, como eu já disse, procurar um dos exemplos mais simplórios. Eu vou procurar... É, bilhetes de jogos é, de loteria, mega-sena, loteria e tal. Vamos supor que você tem um bilhete premiado, porque aí a minha rede de contatos ela é bem ampla. Quem faz a lavagem quase sempre não é o mesmo que realizou a atividade ilícita anterior, ou seja, são profissionais. Muitos então, esses profissionais têm uma rede de contato bem acentuada. Então, procura você que tem um bilhete é, da, do, do, de uma mega-sena, por exemplo, ou de, de um jogo qualquer, Vamos supor que você recebeu 5 milhões. Então, eu lhe dou 7 milhões em espécie e você me devolve, você me dá esse bilhete é, premiado de 5 milhões. Ou seja, eu vou ter legalizado 5 milhões. Perdi, entre aspas, 2 milhões. Mas esses 5 milhões eu vou poder tirar proveito de forma bastante tranquila. Como é que o cara pode, por exemplo, lavar dinheiro na compra de um apartamento? Eu vou lhe perguntar o seguinte: porque às vezes, João Pessoa, um boom de grandes apartamentos, caríssimos, aluguel compra nem serve. de milhões, num estado extremamente pobre. Eu que não entendo de riqueza, tá? Às vezes os caras dizem, isso aí é lavagem de dinheiro. Como é que o cara pode lavar um dinheiro Comprando apartamentos, é possível? O mercado imobiliário é sempre atrativo para algumas práticas da, da própria lavagem. É uma boa lavanderia. É, exato. Não estou dizendo que o mercado de João Pessoa, o mercado claro. paraibano, o mercado brasileiro, mas é um dos mercados, é um dos tipos de negócios que é, tem uma, uma possibilidade de fazer com que circule dinheiro ilícito para dar essa aparência de ilicitude. Ou seja, você através da aquisição de um imóvel, você vai dissimular a origem daquele valor que está adquirindo aquele imóvel, né? e você vai ter bens com essa aparência de licitude, bens, é, no caso, com essa aparência de legitimidade. A partir do momento em que você comprou o imóvel, de certa forma, você aparentemente legalizou, você gastou ou aplicou aquele seu dinheiro no imóvel e o imóvel está todo legal. Está todo legal, mas é aí onde algumas pessoas começam a... Ah, já que está, por exemplo, aplicado no imóvel, aplicado num no, no, no veículo, por exemplo, de luxo, numa embarcação, numa aeronave, aí pensa passa aquela sensação de que está, por exemplo, é, totalmente protegido. E não é. Porque se você faz uma... Investigação competente, o rastreamento desses bens, porque a lavagem ela tem inúmeros caminhos. São vários processos para alcançar esse produto final, com essa aparência de ilicitude. Né? Lógico que desde o início seria mais fácil, né? desde a, a colocação daquele valor ilícito no mercado o que nós chamamos até o calcanhar de Aquiles da atividade criminosa, porque ali você descobre logo a atividade ilícita e ali você também descobre, é, recupera logo o valor. Mas se as autoridades não alcançam essa primeira etapa, lógico que vão ter essas maiores dificuldades, até pelas inúmeras transações financeiras é, que são realizadas, mas o, o bem ilícito será sempre possível a identificação. Lógico, quanto mais distante quanto mais realizado esse processo será difícil a recuperação, mas é só utilizar o sigilo de dinheiro, follow the money. A lavagem em si, o sujeito, o, o, o cara teve pegou um dinheiro que não é lícito, mas ele no momento em que ele lava para comprar uma coisa lícito Aquilo ali caracteriza crime ou crime é o processo que antecedeu a aquisição desse dinheiro? Como é que funciona? Bem, primeiro, o, já aconteceu o crime anterior que é, produziu o um valor econômico, né? aquele bem. Já, tem, já temos aí a produção de um crime. Poderemos ter um outro, que é complexo, o delito de lavar dinheiro é um delito, delito complexo, ou seja, para a sua produção precisa de um prévio delito, né? Uh, se você adquire um bem, se você participa de uma negociação, se você faz uma, uh, realiza uma transação envolvendo bens, sabendo da sua origem direta ou indireta proveniente de uma atividade criminosa e de infração penal, se você sabe ou deveria saber, pode que você está sendo... Você tem livro, aproveitou é. a sua tese para escrever um livro sobre isso, lançou livros? Sim, tenho é, de forma individual, tenho vários livros né, sobre lavagem de dinheiro e também capítulos de livros publicados aqui no Brasil, na Espanha em outros países e também alguns artigos jurídicos espalhados por revistas jurídicas. E na sua atividade de advogado, atua nessa área também ou só se viu para fazer a tese de doutorado? Não, não. É, como advogado, lógico, como criminalista, eu tenho acompanhado alguns clientes, né, temos sempre é, acompanhado é, não só de forma preventiva, né, até como forma de prevenir, evitar certas práticas ilícitas, mas já quando está é no caso em fase de persecução criminal. Temos acompanhado esses clientes, alguns empresários, alguns políticos. Ah, aí agora eu quero lhe perguntar o seguinte, o sujeito está numa enrascada de lavagem de dinheiro e diz, doutor Romulo, eu preciso dos seus serviços, o senhor vai me defender. Aí você chega com toda aquela carga de conhecimento do que é lavagem de dinheiro, sabe que o cara lavou dinheiro, qual será a sua resposta para esse camarada? Bem, primeiro vamos ter que analisar cada caso concreto, né, ver até que Não, no, no ponto... caso que eu estou perguntando, não há dúvida de que ele está lavando dinheiro. Eu estou colocando a situação aqui que o advogado não vai saber ainda se ele já sabe que é lavagem de dinheiro e a Polícia Federal está nos calcanhares dele. A Justiça também, ele diz, doutor Rômulo, eu quero contratar para me defender. O advogado Rômulo Paletó defenderia esse cliente? Como é que ficaria sua situação? Primeiro, eu sou um advogado. né Primeiro, eu não posso... Dizer é, que não. Dizer, dizer que não até um certo maneira. Até porque todo mundo né? ser, tem, porque que julgar, tem que ser julgado. Até porque na área criminal, né? você tem que ter advogado. É né? verdade, eu é. não estou cometendo nenhuma falta ética, não estou cometendo nenhum crime em realizar a defesa desse constituinte ou de qualquer outro. Né? Agora, o que eu não poderei... É, por exemplo, utilizar do meu conhecimento, utilizar do meu próprio escritório de advocacia que temos aqui em João Pessoa para servir de canal para lavar dinheiro. claro né? A isso eu não poderei, mas fazer a defesa, se eu me convencer da inocência ou de que essa pessoa merece uma outra oportunidade ou demonstrar até que é, não houve tanta é, participação. Seria possível, sim. É o papel do advogado. Afinal, ninguém pode ir a julgamento sem um advogado, né? Exatamente. Tem que ter um advogado. tem um amparo. Inclusive, está amparado pela própria Constituição Federal. Certo. Na Paraíba, tem muita lavagem de dinheiro? Na Paraíba não pode ser diferente do resto do mundo, é. né, meu amigo Elito? Então, temos mercados propícios para essa prática da lavagem, não só aqui na Paraíba, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Né? Alguns territórios, alguns países são mais... Tendenciosos à prática, até pela legislação que permite ou que não tem uma persecução tão eficiente uh, ou então não tem uma colaboração internacional, então esses países são mais propícios. Mas o Brasil e a Paraíba não estão de fora. Ok, eu quero lhe pedir licença, nós temos no nosso programa uma dica cultural, geralmente a dica de um livro. Uhum. E a dica de hoje é a Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman. Muito, muito atual esse livro aqui. Sugiro a você, uma série, já li alguns desses livros. Maravilhosamente, é, ninguém compreende mais a sociedade contemporânea como esse cara aqui. Ele, mo ele mostra que a, na sociedade líquida nada se sustenta, as relações humanas, tudo é frágil, tudo é como água, vai pelo ralo. Então, aqui a dica de hoje. E eu gostaria de saber qual é o título do seu livro e quem desejar comprar seu livro, como é que faz? Bem, o meu livro ele pode ser adquirido é, pela internet de forma bem, é, bem simples, através das principais livrarias, Saraiva, RT, a própria Juruá, a Editora Nacional Juruá, é, Aspectos é, Processuais e Criminais da, da Lavagem de Dinheiro, né, edição justamente nacional pela Editora Juruá. E aqui em João Pessoa temos lá na livraria do Luiz e também na livraria da Cleonice, lá no Unipê. Você já foi convidado o. Ou sondado por algum amigo, algum empresário, alguma coisa para fazer uma lavagem de dinheiro alguma vez? Eu nunca lhe ocorreu. Não, para fazer a defesa sempre. Não, eu digo é... para participar. Não, foi interessante que certa vez eu dei uma entrevista é, para um jornal local, né? E quando estava retornando eu recebi uma uma mensagem, né? Quando eu parei o carro fui, fui verificar aquela mensagem era de uma pessoa que tinha acabado de assistir a minha entrevista e estava me indagando por quanto eu Lavaria é, ou faria o processo de lavagem de dinheiro. Eu expliquei, né, com muita assim, com muita paciência, de que eu sou advogado, sou um estudioso na matéria, mas não sou um agente branqueador, não sou um doleiro, não não legitimo é, esses bens de forma ilícita, né? Aí ah, o cara teve a ousadia ainda de <risos> Eu acho que ele não como entendeu, também, ele não entendeu a entrevista. Também foi foi interessante. Quantos um, fatos curiosos? O um cliente vontade. também chegou a, a adquirir meu livro, comprou meu livro assim que ele foi lançado. Aí ah, com o um tempo ele volta ao escritório comentando: assim, "Mas Dr. Romulo, eu comprei seu livro, eu disse, ah maravilha. É estranho porque é um livro mais mais técnico, né? Então ele disse: mas eu me decepcionei um pouco porque eu esperava algumas eh, indicações de como lavar, né? Como fazer o processo, sólido. É, aí eu dei a mesma resposta, né? Eu não posso, eu não sou é a gente é, branqueador, né? É, então não posso, até porque seria muita irresponsabilidade da minha parte publicar um livro de como se lavar dinheiro, né? É. é como se você publicasse também um livro como praticar estelionato, como você praticar um homicídio, né? É verdade. É difícil é, investigar lavagem de dinheiro e por quê? E, e principalmente punir. Não, não é difícil. O que precisa é que as autoridades estejam municiadas dos mecanismos mais atuais, mais atualizados. E que não lavem também, viu? Porque tem autoridade que lava, né? É, mas e, mas os nossos, as nossas instituições têm funcionado, Wellington. Por exemplo, temos o Conselho de Atividade de Operações Financeiras, que é o COAF, que foi criado justamente com a lei é, da lavagem de dinheiro em 98, que tem uma atuação fantástica justamente de averiguar é, esses, essas transações financeiras, né? por exemplo, o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, o próprio Poder Judiciário, né? a Polícia Federal, então as instituições pelo menos estão funcionando. Lógico que a cada momento você é, se depara com, é, no caso, com atividades, é, com práticas de lavagem que até surpreendem essas autoridades. Né? É, né? Lógico que termina escapando, mas as medidas preventivas, se elas são levadas de forma mais, é, no caso, atentas, então, se pelo menos se dificulta a lavagem. E eu queria lhe perguntar o seguinte, nós passando por esse momento agora, estamos passando de lava-jato, de corrupção, bababá, impeachment, o diacho. O senhor acredita que nós vamos passar o Brasil a limpo, que vai melhorar a lavagem de dinheiro, pode até diminuir ou não diminuir, qual é a sua leitura? Porque nós tivemos o um impeachment de colo, que você imaginava, bom, o Brasil é outro, e, no final, o Brasil parece que piorou. <risos> ah, eu acho Qual que, é a sua leitura? Eu acho que o, Brasil, o brasileiro vive de esperança. E essa era uma das esperanças que o brasileiro nutria. É, vamos trazer de forma mais atual, com, com, no caso, com o, o processo Mensalão e agora também com o da Lava Jato. Não vá, é, essas práticas elas não vão desaparecer. Elas vão ser, inclusive, Wellington, vão ser aperfeiçoadas. Né? Aí cumpre ao cidadão buscar através do ser, da sua principal arma, que é o voto, no caso, tentar pelo menos escolher melhor. E as autoridades seguir nessa, nesse combate efetivo. Mas é assim no mundo inteiro, no, no, pelo menos na grande maioria dos países, tem esses mesmos... Porque a, a, se passa a ideia de que só o Brasil é corrupto, parece, né? A Itália foi, durante muito tempo, a universidade da corrupção, né? A Suíça! Ora, a Suíça é uma maravilha, tem de tudo lembrem todo mundo que o, tudo que era dinheiro roubado do mundo inteiro ia para as contas da Suíça e tinha um detalhe, se seu dinheiro roubado está na conta da Suíça, ninguém mexe hoje não, né? hoje já se abre é, se dá justamente pelos tratados de cooperação né? esses tratados que o Brasil e tantos outros países vem realizando com a própria Suíça para a recuperação e cooperação até mesmo na, no fornecimento de documentos, de indicação de contas então esses países também tiveram é, começaram a ter prejuízo a até com a sua imagem perante a comunidade internacional, de que eram países, é, no caso, é, propícios para a lavagem. Então, o bom investidor terminava é, procurando outro caminho, procurando outro sistema financeiro, ocasionando esse prejuízo. Então, a partir de tantas, é, de tanto, por exemplo, do, do próprio princípio de Basileia de 88, que a, alguns países, a própria Suíça, de forma específica que você citou, passou a cooperar. Foi assim no processo de Paulo Maluf, foi assim, está sendo assim, por exemplo, na própria, cooperação, na própria operação Lava Jato, nessa cooperação de fornecimento de provas e até mesmo na devolução desses valores que foram é, de forma, é, enviados de forma ilícita, né, ilegal. Pois é, doutor Romulo, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, o tempo de internet é muito curto, eu poderia ficar aqui muito mais tempo Quero lhe agradecer pela entrevista e fique à vontade para as suas famosas considerações finais. Ah, no caso, também só agradecer, né, dizer que realmente o tempo é curto, né, porque estar ao, ao seu lado é sempre é, uma aprendizagem para mim. Então, o tempo assim, que eu poderia me utilizar para sugar da sua inteligência, eu queria fazer, lo oh, né? mas espero ter outras oportunidades, espero ser convidado pela sua direção, dar parabéns, né? meus parabéns uh, pelo programa, tenham acompanhado, né? e dizer assim que você tem uma legião de fãs. Oh, ela, graças pra... a Deus. E de amigos. E amigos também, né? Pois é. Olha, o programa, a entrevista terminou, o programa não terminou ainda, vem aí o fundo do poço, aguarde. Ah. E agora o quadro, o fundo do poço. Você vai saber quem nós vamos mandar ou quem nós vamos tirar do fundo do poço. Como sempre, a sugestão é do meu conterrâneo, Juvino, fofoqueiro daquele. Serrariense da fofoca mesmo, dá pesada, viu? E aí, Juvino, nós vamos tirar alguém do fundo do poço, quem é? Você é um tremendo xirimbaba, baba-ovo. Eu vou fazer, viu? Mas eu tô vendo suas conversas com o índio lá, viu, seu xé Eu vou fazer. Ih, rapaz, pesa, viu? Ave Maria, eu mago pra pesar que só a gota serena. Ximaria, já dá pra saber mais ou menos quem é, não é, gente? Já dá pra anotar. Ricardo Vieira Coutinho. Governador da Paraíba, que saiu agora do fundo do poço porque é o segundo governador do Nordeste que mais cumpriu promessa de campanha. Parabéns, governador. Mas eu estou doido para lhe botar um dia aqui. Um dia o senhor entra, viu? O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista com o advogado criminalista Romulo Paletó sobre lavagem de dinheiro. A indicação do livro Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman na dicta, dica cultural Perdão e o quadro O Fundo do Poço. Você gostou do programa? Então não esqueça de curtir, deixar as suas impressões e compartilhar com os amigos. Este e outros programas você pode ver, assistir na tvdogordinho.com.br. Até a próxima!